Então vamos lá galera, que hoje tem show do Richarlison, mas a gente vai fazer o gol antes aqui no mercado. Eu vou mostrar para vocês qual que é o meu próximo trade ou meus próximos trades aqui então. Vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo galera. Só para avisar vocês também aqui, eu estou lançando o grupo VIP aqui do canal. Quem quiser participar, você pode participar gratuitamente se você é um trader já afiliado aqui, tá? Então essas são as corretoras que estão valendo, tá bom? Então vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo para você participar desse grupo, vale muito a pena, vai ficar bem bacana porque algumas coisas não estarão no YouTube aqui, eu vou estar tá falando dentro do grupo VIP, beleza galera? Então vamos falar do Bitcoin, que é o que interessa, a gente tem que marcar esse gol aí, então daqui duas horas vai começar o jogo do Brasil. Mas eu tô com alguns trades aqui para o Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente. Então, galera, eu comentei para vocês que essa zona aqui para o Bitcoin não estava interessado em ficar posicionado, tá bastante arriscado essa região aqui, uh, por vários motivos que eu já tinha até mencionado para vocês, né? O RSI aqui subindo, aqui, topos ascendentes, com, com, com esse, isso, aqui, isso aqui acontecendo aqui, ó, pessoal, não me deixa muito animado para ficar posicionado. O risco é bem alto, porque também esse pequeno está esticado, né? Então, esse é o ponto todo. E eu comentei para vocês que eu estou interessado em me expor aqui e fazer uma nova compra para o Bitcoin nessa zona aqui dos uh, 15.000 e 15.900 dólares, tá? E de fato eu estou com uma ordem posicionada aqui agora, vou mostrar para vocês exatamente isso, tá? Então essa região aqui, apesar de a gente ter visto aqui no, no, no trading, no, no TRDR que ter visto o open interest subindo aqui, tá? Com o long short ratio caindo, pessoal, eu acabei é, não me interessando aqui ficar exposto porque é bastante arriscado. E vou buscar uma nova compra aqui e buscar vendas nessas zonas a partir dos 16.800 dólares, tá? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu tô fazendo aqui agora nesse momento, tá? Basicamente é isso aqui que eu tô de olho. Primeiro, é bom é importante vocês olharem também aqui o CPR mensal, que é um indicador que eu sempre comento para vocês, tá? Aqui a gente pode ver, ó, o CPR mensal, galera. A gente tá. Uh, desculpa o gráfico poluído aqui, tá? Eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos, eu prometo pra vocês, mas tá bem corrido aqui para mim. Ah, então você CPR mensal, a gente não perdeu essa zona aqui dos 15.400 uh, uh, 15 dólares, tá galera? Então é uma zona aqui que vale a pena a gente botar nossos stops abaixo dessa região. Quem quiser entrar em compra tem que botar o stop aqui abaixo disso, tá? Eu acho que seria importante... Uh, dá uma margem maior aqui, inclusive. É tudo questão de risco e retorno, tá? Então a gente tem que avaliar qual que é o risco que a gente vai querer tomar para o retorno possível, tá? Então, para mim, que agora essa zona aqui é importante de suporte, tá? Mas eu estou de olho aqui para fazer compras antes disso, tá bom? Eu acredito que o Bitcoin possa buscar essa zona aqui, de 19 mil e uh, 15 mil e 950 dólares até a região dos até a região dos 800 a 15.800 eu vou mostrar vocês aqui por quê. então essa zoninha aqui que eu tô de olho em fazer compras aqui eu vou tentar fazer um outro retângulo aqui essa zona que estou interessado em comprar Bitcoin tá com alvo aqui de venda nessa região dos 16.000 Uh, e 600 para cima, tá? 16.800 eu estou de olho para fazer realizar vendas para o Bitcoin. A gente também tem aqui, ó, de novo, o CPR é um alvo também, tá? Então, para mim, que seria uma compra para retestar essa zona aqui dos 16.600 16, dólares, tá? Então, por que, que eu estou querendo fazer isso, né? Por que, que o André está querendo fazer esse trade aqui? Uh, porque, galera, a gente tem liquidez sendo formada nessa região. E, pasme aqui, ó, mostrando para vocês o indicador que tava, tinha parado de funcionar aqui, né, do... do... Do, da Highblock, eu falei com o CEO da empresa, o, o indicador voltou a funcionar, que é esse indicador aqui dos pools de liquidação da BitMEX, tá? Vocês dar uma olhadinha aqui, a gente tem liquidações aqui para BitMEX, deixa eu só mostrar aqui, tentar botar os valores para a gente ficar aqui, claro, é, não vai aparecer os valores, mas aqui a região dos 15.900 dólares, exatamente a gente tem aqui um pool de liquidação formado para BitMEX, então é um ponto que a gente pode, sim fazer uma ordem de compra ou quem está em shorts aqui, em short aqui, realizar nessa região, Tá? Eu estou já num short do Bitcoin aqui que eu abri nessa região próxima dos, dos 15 mil, 16.260 aqui, tá? Vou mostrar para vocês porque que eu abri nessa região. Tem uma ordem de short mais acima para realizar nessa zona aqui, tá? Então, um short pequeno só para poder tentar aproveitar esse movimento do mercado aqui, tá? Então, essa região dos 15.900 tem esse pool de criação da BitMEX, que é um importante, mas não tão forte assim. Aqui na Binance, galera, vamos olhar aqui na Binance. Então, 12 horas aqui, os ritmaps de criação da Binance. A gente pode ver: olha só, essa região dos 15.900 aqui, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ver direitinho aqui no vídeo. Vou tentar até mudar, inclusive, a minha tela para o outro lado para não atrapalhar vocês aí, tá? Então, aqui a gente pode ir, ó, dar um zoom nessa região. Olha só, dar um. zoom aqui essa região dos 15.950 dólares é o ponto que eu estou já começando a abrir aqui ordem de compra e realizar shorts. Qualquer short que esteja aberto eu vou estar realizando nessa zona aqui, tá? Até essa região aqui dos 15.800, aqui mais ou menos, vou estar interessado em realizar compras para o Bitcoin e meu stop vai estar abaixo aqui, provavelmente abaixo dos 15.400, tá? Alvo aqui a gente tem a região dos 16.475 até a região aqui dos 16.800 dólares, Tá? Lembrando aquele ponto do CPR mensal também, tá? mas tem aqui bastante região, nessa região dos 16.465 já tem um ponto importante, mas eu estou de olho mais a partir dos 16.600 até os 16.800, tá? Olhando aqui os 7 dias para o Bitcoin, vamos dar os 7 dias aqui e fazer um zoom nessa região aqui, olha só por que a gente vai fazer essa queda aqui também, obviamente tem a questão da correlação SP500, mas a, a questão... Ah, a as pequenos ela dá um impulso para o Bitcoin buscar também a liquidez em pontos importantes né ajuda ah, os market makers aí a, a fazer a levar o preço para essas regiões então a gente tem aqui essa região dos 15.950 como ponto bom de entrada aqui tá pro Bitcoin e ah, para realizar aqui nessa região dos 16.800 até a região aqui dos 17.200 dólares tá galera então esse aqui é o meu trade tá que eu tô de olho para o Bitcoin então a gente tem, tem um suporte aqui entrando aqui nessa, nessa região que o TRDR dá pra olhar essa região aqui dos 15.800 dólares tem também temos também suporte então vai ser a última aqui é, ordem de compra que eu vou estar tá posicionando para o Bitcoin aqui né, nesse nesse nesse trade tá galera então resumindo aqui para vocês que, que eu estou fazendo né o André? está aqui, ó, nesse, nessa primeira queda aqui, nessas regiões de Fibonacci, eu já posicionei ordens de short aqui, ó, nessa, nessa pernadinha que a gente fez aqui, ó, regiões de Fibonacci, tá? então eu peguei já aqui o primeiro, primeiro short nessa região aqui, dos 16.250 estou com shorts aqui até essas regiões aqui, ó, nessas regiões acima, tá? com ordens escalonadas de short. Tá? Caso o Bitcoin pegue o região, essa região aqui dos essa compra aqui no, do, dos, uh, dos 15.900, eu vou ter fe fechar essas ordens aqui, tá não vou deixar as ordens abertas não, então essas ordens estão abertas temporariamente, se pegar aqui eu vou tentar surfar até essa região aqui dos, dos 15.900 dólares, então fazer esse, esse short aqui, esse é o movimento que eu estou interessado, abrir as posições aqui nessas regiões, para surfar aqui até essa zona aqui dos 15.900 dólares. Então esse aqui é o primeiro trade que eu estou aqui já posicionado tentando buscar essa, essa oportunidade. Depois eu vou estar aqui então interessado em fazer long nessa região aqui dos 15.900 dólares e vou realizar esses longs aqui provavelmente essa região dos 16.600 para cima aqui. tá? Então a gente tem que buscar aqui agora um risco retorno para o Bitcoin. Se a gente puxar aqui o nosso nossa ferramenta de posição de long aqui, ó, long position, eu vou estar interessado então em entrar aqui nessa zona aqui dos 15.900 dólares para o Bitcoin, preço médio aqui, né? O meu stop tem que ficar aqui então abaixo dessa região dos 15.400, pelo menos. Então vou estar interessado aqui em realizar uh, esse trade nessa região aqui dos 16.600, primeiro alvo. E a gente pode sim buscar aqui a região dos 17.000 dólares, acho que pode ser um alvo interessante também. Tá? Acho que é bem possível do Bitcoin buscar uh, esse alvo, mas acho que é interessante o que a gente pode fazer aqui também é, é esperar o Bitcoin buscar essas regiões aqui e ver de fato essa, essa, esse, essa entrada sendo bem realizada para a gente, então, é, poder subir, inclusive, nosso stop loss, tá? O que eu gosto de fazer aqui nesses trades aqui, no caso, tentar subir o meu stop loss para reduzir o meu risco e tentar realizar um pouquinho que cubra, né? Cubra esse meu stop loss, fazer uma parcial para cobrir o stop loss. Então, esse aqui é o meu trade para o Bitcoin nesse momento, tá? O que eu estou buscando fazer, vamos ver se vai dar certo, se eu marco esse gol aí na Copa. Tá, galera? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês é isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra apoiar aí, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, participe do Grupo do Telegram, tá, galera? Então, qualquer novidade, eu aviso pra vocês aí, tá? Mas esse aqui é o update rápido. Eu sei que vocês estão ansiosos pra ver o gol do Richarlison de hoje, mas eu vou dar aqui minha opinião. Eu acho que o Brasil, apesar de acreditar no Brasil e vou apostar pro Brasil, eu vou dar aqui, eu vou fazer o meu palpite que vai ser 1 a 0 para Suíça galera vamos ver se vai acontecer isso aí tá eu sou um cara que gosta por, apostar contra contra os traders aí no mercado tá todo mundo postando no Brasil vou postar para Suíça aqui vamos ver se eu é o... O que acontece vai ser um Red né eu vou fazer um Red aqui Brasil e Suíça meu Red é o seguinte o que que é um o que que é uma operação de rede para quem não sabe tá eu vou dizer para vocês o que que é, o que, que é esse Red é o seguinte galera para quem quer entender aqui que é a operação de rede interessante eu vou postar contra a Suíça postar para Suíça porque é o seguinte se o Brasil ganhar eu perco o dinheiro, mas faço festa, eu fico feliz. Se a Suíça ganhar, eu fico triste pelo Brasil, mas ganho uma grana, entendeu? Então eu vou sair feliz de, de tudo que é jeito, entendeu? Esse, essa aqui é a estratégia desse hedge que eu vou fazer na Copa aí. Deixe para vocês então aí, pessoal, bons trades, sucessos, operações, participe do Grupo VIP, não deixe de aproveitar e a gente se vê então aí em breve. Um abraço!